Salve galera, estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal, se vocês curtirem já deixa o like, compartilha para geral Então é isso, vou começar um novo vídeo aqui do nosso jogo DLS Faz muito tempo que eu não faço, gravo vídeos para o canal, já tive os imprevistos mas eu vou começar a jogar uma partida de DLS aqui, se vocês curtirem esses conteúdos, já compartilha, deixa um comentário aqui embaixo pra mim saber se vocês estão curtindo. Bom, nesse time eu já tenho DiBala, já tenho o Messi, já tenho o Neymar, tenho o Alisson, foi muito difícil conquistar eles, tá ligado? Mas, é, conforme ao é tempo, eu fui juntando muito dinheiro com esse jogo, e fui comprando esses personagens. E agora eu vou começar uma partida aqui, se vocês curtiram eu peço pra vocês deixar aquele like E por favor mano, compartilha e é isso, acompanha o vídeo side.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 We'll okay.